Sejam bem-vindos a esse estado sujeito a guincho. Hoje vou falar aqui sobre o livro, quer dizer, sobre o filme A Última Floresta. Esse aqui é um filme feito pelo Luiz Bolognese. Luiz Bolognese. E conta a história de Davi Copenau, que é um grande... É, líder, né? é O líder dos Yanomamis Que fica na região lá de Roraima E esse filme, cara Ele conta uma história Bem familiar Para mim, por quê? É, por um tempo eu trabalhei com Produção de documentários E produ Produção de documentários indígenas em certo tempo, eu passei por várias aldeias e uma delas foi, foi. Uma delas, né? Foi a dos Yanomamis. E a região dos Yanomamis, Yanomamis para quem não sabe, ela é tão grande quanto Portugal, né? Você já deve ter lido isso. Ela começa no Brasil, lá em Roraima, Boa Vista, lá em cima, e chega até. Venezuela, uh, próximo ali à Guiana Francesa, aquelas coisas, é uma área bem extensa. E dentro dessa área, existem vários núcleos dos Yanomamis. Eu tive apenas em um deles, que é onde exatamente vive Davi Copenau, que é o líder deles todos. Fiquei por um mês lá em sua casa, então o que acontece? Eu tava gravando para o canal Futura naquela época e tal, né? E fiquei lá vivendo como eles. Tomava banho com eles, comia com eles, ficava o tempo todo vivendo como eles. Então foi uma experiência antropológica de vida, uma coisa alucinante, né, cara? E a gente tava mostrando na época sobre como. É, ele tinha essa relação como um líder da floresta, um líder de, da sustentabilidade, de, de proteção do meio ambiente, aquela coisa. Só que paralelo a isso, eles fazem uso da yacuana, que seria um rapé, que juntado com algumas raízes e cascas de árvore, árvores, ela te dá uma experiência tal qual um pouco parecida com a da ayahuasca, do nishipan gerado lá pelos Huni Queens do Acre. E aí eles pegam e tomam, né? Eles não falam cheirar, eles falam tomar esse, essa iacuana. E eles entram no estado de trânsito do qual eles fazem... Eles têm as suas visões, onde é, é, eles conseguem se contactar com, com os espíritos né, da floresta, e assim com a sua história e conseguir curas e direções e conselhos e assim vai e nessa vez, cara, nós estávamos lá e eles fizeram isso, né, cara então nós ficamos gravando por umas quatro horas, né eles tomam isso, né eles pegam um grande uma vareta grande e uma sopra no nariz do outro aquela, aquele pó e você fica tendo as suas visões, e cada um tem a sua visão e faz a sua luta. A gente que tá de fora, vendo com a mente de fora, não, não vê nada, mas pra quem tá vendo com a mente mais sutil, de repente uma mente mais né, próxima à mente de sonho, onírica, consegue perceber, ver, né no caso, com a ajuda do Ayahuasca você consegue ficar mais legal. Só que se você gravar isso por si, você fica meio sem ter o que contar, né, cara? E já nesse filme Da Última Floresta, o Luiz Bolognese, ele criou uma história ali que fez com que até os, alguns indígenas pudessem encenar, né? Porque ele retrata muito do cotidiano ali, né? Então tem uns lances dele encontrando... É, uma. Tipo a deusa de um rio, assim, que vem ajudá-los e tal, tal, tal. Uma coisa meio que encenada. Mas o mais interessante, cara, é que eu fui vendo o filme e eu fui vendo as pessoas todas que eu conhecia. Inclusive quem tá no filme, que é a, a Índia que sai da água, que tá passeando por todos os cantos. Ela chama Ruana. E o rapaz que tá lá também é o Pedrinho. Detalhes interessantes que Juan e Pedrinho são nomes é, da nossa cultura, né, ocidental. E eles fazem isso como uma forma de se prevenir, porque o Yanomami, ele não fala o nome dele, né? Então, pra... porque ele acha que você tá dando, ele acha que se você... Falar o nome dele, ele tá se abrindo espiritualmente para aquela pessoa. Então eles fazem uma proteção e criam um nome fictício, ocidental. E se alguém pergunta o um nome, ele fala, ah, chama o Pedrinho. Ou, ah, chama o Eruana. Né? E isso eu acho bem interessante. Daí, é, eu conheci esse povo todo. Inclusive um detalhe, em particular, com a Eruana, que quando nós fomos embora de lá tem que pegar o aviãozinho que sai de dentro da aldeia e vai até Boa Vista, né? Pra daí você seguir pra onde quer que seja. Ela pegou o avião junto conosco, colocou roupa, tudo, e trouxe o filho dela de 15 anos pela primeira vez para a cidade de Boa Vista. Então, era a primeira vez que o filho de 15 anos estava saindo da aldeia, onde só vivia com os indígenas Yanomamis, e, e ia estar tendo contato com a civilização. Como nós estávamos em uma equipe de produção de documentário com outra cabeça e o pessoal, né, aquela coisa, o pessoal só mente, sei lá qual é a mente da galera, mas poderia ter visto isso, né cara, imagina a história de uma criança que cresceu dentro da aldeia tá sendo pela primeira vez em contato para civilização ocidental, digamos assim, o que que ele teria para falar, né cara, como que seria, seria uma puta história. Que se perdeu porque ninguém fez nada com isso Inclusive eu mesmo não fiz nada com isso Nem pra perguntar Talvez eu tenha perguntado alguma coisa Não lembro o que eu perguntei muito menos o que ele venha tenha tido respondido Mas foi interessante E aí no filme, cara Eles mostram o dia a dia deles Assim, as caças uh, O banho, né A forma de vida Ahn uh... A, a concepção da natureza... Cara, assistam! Vale a pena assistir, cara. Se você curte meio ambiente, curte essa relação de viver como um... um, um uma célula dentro do vasto corpo da vida humana, é, totalmente cada um distinto do outro, mas altamente conectado com tudo, com a floresta, com as plantas, com micróbios, com os insetos, com as montanhas, com o céu, com o rio, com o humano, com os animais... É um puta filme, cara. A Última Floresta. Tá no Netflix, é fácil de ver, né? Você vai lá e consegue ver rapidinho. Qualquer um hoje tem Netflix. E... Você vai ver um pouco desse ritual deles. É uma coisa interessante. Não tem muito mais o que falar. Talvez um dia... Eu acho que já tem aqui, que eu falei em algum outro podcast. Aí, se você olhar pra trás aí, se você estiver ouvindo esse podcast pelo Spotify... Ou qualquer outro agregador, né? Você vai conseguir puxar lá pra trás e ver... Que eu já fiz alguma coisa sobre o Davi Copenal Ah, eu falei sobre o livro A Queda do Céu. Então eu falo de novo da... da, Dos Yanomamis e tal. Só voltei a falar aqui agora, porque esse filme, A Última Floresta, tem a ver com esse ritual deles, xamânico, né? De tomar o ayahuasca. E quando eu estive gravando também, eu tomei isso junto, né? Pra acompanhar eles. Não é a mesma brisa da Ayahuasca, né? Que é muito mais forte, mas... Dentro da cantoria das coisas é uma coisa que te pega bem, assim também. Você tem que estar tá com a mente aberta, com os, né? Seus chakras abertos, apontar uma consciência sutil ali para que tudo facilite também, certo? É, esse foi o podcast sobre então, o filme A Última Floresta. Espero que você tenha curtido de alguma forma. Caso quiser comentar, agora tá aberto os comentários aí. Dá para comentar aqui se você chegou pelo blog. Se for pelo Spotify, não sei como você comentaria, mas de repente você tá ouvindo isso aqui, você anota aí o, o site é karma.news. Você entra lá, pode entrar em contato. Tem a parte de apoio também, que você pode dar um help aí pra gente. Ajudar a pagar umas contas. E... Pode mandar um e-mail, se que foi, se duvido que é que manda e-mail, né, cara? Mas é contato, arroba, karma .news, é karma, c a r m -A, ponto, n w s né? E se procurar aí também, você acha, Luiz América SK8, arroba, Instagram, ou Instagram é isso aí, é o contrário, certo? É, espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, em algum lugar, e espero em breve estar tá com mais um novo episódio aí, desse estado sujeito a guincho